Pessoal, bom dia. É, ontem eu postei no grupo aí sobre que eu tinha fabricado esse sargento aqui caseiro, famoso Pip Camp, não sei se é assim mesmo que fala. É o seguinte, o pessoal pediu medidas e como que foi feito e tal. Eu não gravei nada fazendo isso. Eu não gravei nada sobre a fabricação, mas é eu posso no momento fazer, é, dar umas. passar as medidas, o que, é que foi usado. Mais ou menos explicar como que foi feito o processo todo aí. Muito simples, quem tiver uma manhozinha com solda consegue fazer. É, eu fiz, eu tenho até uns outros um grampos caseiro ali com tubulação de meia polegada, mas só que eles envergam, a hora que você põe pressão. Então eu decidi fazer um grampo barra pesada para aguentar pressão com força. Porque como vocês podem ver eu trabalho com madeira grossa, às vezes eu preciso de prensar uns tampos de mesa pesado, e os outros grampos não estavam dando conta do recado. Então eu resolvi fabricar, é, eu fabriquei três, mas eu estou com um na mão aqui para explicar para vocês mais ou menos como que foi feito. Então vamos lá. Anotei aqui algumas coisas, porque eu sou muito ruim de, de, de medidas, polegadas, essas coisas. Vamos lá então. Eu usei cantoneira, vocês podem re reparar aqui, que isso aqui é uma cantoneira. Ela foi soldada a um tubo. Então eu vou começar a com vocês pela cantoneira. Eu usei cantoneira de 50 mm. Ou seja, 2 polegadas. É, na chapa é de 50 na chapa também de 50 mm. até tá pegando o um paquinho para vocês verem sobre o, a espessura da chapa. Então, ó, a espessura dessa dessa cantoneira tá dando aqui 5 mm. É, a chapa bem grossa. É, assim como o restante do, do material, tanto a tubulação interna, que é esse preto aqui, quanto esse tubo externo aqui, ó. o tubo, tubo deslizante, que vai deslizar aqui. Ó. Também tudo parede de 5 mm coisa para aguentar pau mesmo, coisa resistente. Certo? Então vamos lá, no restante das medidas. É... Eu fiz três, eles são de tamanhos variados. Começa com esse aqui de 1,12 de tamanho até 1,35, os outros dois. Eu fiz eles de tamanhos variados. Eu já comprei os tubos dessa forma, é, então eu não cortei. Quanto maior o sargento, é melhor, né? Então, é, eu aproveitei o tamanho e fiz eles é, já do tamanho que eles vieram pra mim. É, então, esse tubo aqui é um tubo de 32, o tubo preto aqui, um tubo de 32, é, com a parede de 5mm, como eu expliquei para vocês, é, o tubo externo, que é esse tubo deslizante aqui, que vai deslizar por fora, também parede de 5mm e esse é 42mm. Eu estou falando para vocês em milímetros porque eu não tenho muita manha em polegada. Não, aí quem tiver essas manhas quiser traduzir para polegada, sem problema nenhum. Tendo em vista que pode ser feito com outras bitolas de tubo também, mas como eu preciso de um negócio. Resistente, que não fica é, envergando, grosso modo. Então eu optei por essa, por essa grossura de tubo e por essa grossura de parede. Certo? Então, tubo interno 32 milímetros, que é esse preto. Tubo externo, é, tubo externo, que é as peças móveis, que tem um que anda correr dentro do outro, é 42 mm, ok? Cantoneira, 5 polegadas por 5 mm de espessura soldada no tubo, vocês podem ver aqui, ó. ela foi soldada para criar o batente, e tá? eu soldei essa base aqui também, para quando você for utilizar o sargento, para ele ficar na posição correta, quando você for pôr peça aqui em cima, ok? É, então aqui tô tá explicado, esses tubos aqui eu vou passar os tamanhos agora, também não é engessado. quem quiser fazer diferente não tem problema, também 50 milímetros ou 5 centímetros, esses dois aqui, esse aqui eu usei 34 mm 3,5 centímetros é, e meio. Bom, nessa parte aqui, que é a parte da, da, da barra rosqueada, essa barra rosqueada de 1 polegada, ok? uma polegada. Aqui, porca de 1 polegada também. Como eu não encontrei a porca alongada aqui na, na minha região, é, devido ao Covid-19, tem muita coisa fechada ainda. Como eu não encontrei a, a porca alongada, eu mesmo soldei essa porca. Vocês não reparam a solda aqui, que ela não ficou boa nesse local, porque tem que soldar pontilhando e eu não sou muito bom nesse, no, no, na solda pontilhada. Então eu emendei duas porcas e depois eu passei um macho é, na rosca para ficar bem livre. Bem, você pode ver que ficou bem leve, tá vendo? Teve então, uma pessoa que me perguntou sobre a rosca quadrada, eu... Eu queria fazer com arroz quadrado, mas não encontrei, devido a essas restrições aí. Então eu fiz com a barra comum mesmo, tá? Com o funcionamento perfeito. Aqui é utilizado, para soldar atrás dessa, dessa peça que é utilizado uma caixinha de bicicleta, que você encontra aí na, nas lojinhas de bicicleta aí, uma caixinha de, de eixo traseiro de bicicleta. Dentro dessa caixinha, tem uma porca dessa aqui, soldada na ponta dessa barra, Certo? E você tem que trabalhar ela no, na, na esmeriladeira ou no policorte, não sei o que, que vocês vão ter aí. Você tem que trabalhar ela até é que ela caiba dentro da caixinha. No meu caso, ainda fiz ela um pouquinho aguda o acabamento, para ficar mais leve o deslizamento aqui. Pra, pra, pra você poder tocar, ok? É, essa barra rosqueada aqui, o tamanho total dela é 24 cm. Eu vou passar as medidas aí, mas cada um faz do jeito que acha melhor. E o manípulo aqui, 15 centímetros. Certo? uma pessoa do grupo me perguntou sobre o travamento dessa peça aqui. Eu fiz o mais simples possível, furo e uma trava, pronto. Eu fiz dois furos aqui, um furo final e um furo mediano, que é as larguras que eu mais utilizo. Caso eu tenha que utilizar outra medida, eu faço mais um furo aqui ou mais um furo aqui, e a gente pode trabalhar com a opção do calço também. Você, vamos supor que é a peça é mais estreita. Você bota um calço, certo? Põe um calço aqui para até chegar onde você precisa. E, claro, que depois você tem que colocar sargento para manter a peça alinhada, certo? Então, assim, é um, é, ficou robusto, ficou forte. Eu vou até prensar uma peça aqui para você estar vendo. É, ficou muito bom para mim, é, não justifica pagar mais de 200 reais num sargento desse, que eu acho que é muito mais de 200 reais nessa bitola, sendo que a gente pode fabricar. O custo baixíssimo, se a pessoa souber soldar, até mesmo pagar uma pessoa para soldar, ainda sai muito mais em conta. Aqui eu vou estar tá mostrando como foi mais ou menos como foi feita a solda, para o pessoal entender. Isso é um tubo, cantoneira apoiada em cima e soldada aqui, dos dois lados. Aqui e essa peça aqui que é onde é fixada a rosca é soldada no tubo principal no tubo preto ok é, então é isso aí pessoal é, eu vou estar tá fazendo um teste aqui agora para vocês verem que o bichinho tem força esse aqui é para aguentar coisa pesada mesmo ok colher aqui Lá, certo? Tá bom, alinhou. E aí, bora lá. Vou baixar ele pra encostar aqui, pra ficar o mais alinhado possível. E ele não inverta. Ok, pessoal? Então era isso aí. Qualquer outra dúvida que vocês precisar, estamos à disposição aí. Valeu, obrigado!